Este imóvel é para você que quer uma casa, quando vê sua esposa quer um apartamento, vocês não chegam em um consenso, então eu tenho aqui para te apresentar uma solução para os dois. É um imóvel bem diferenciado aqui em Capão da Canoa, com esse terraço amplo, totalmente mobiliado e decorado, que com certeza vai ag agradar sua esposa. E ainda tem esse pátio frontal e lateral, com grama sintética. Ainda está com poucos detalhes, mas isso já é de forma intencional para você chegar e dar aquele toque especial, botar mais plantas, enfim, fazer do seu jeito. Mas já dá para ter uma ideia de tudo que você pode fazer aqui que a gente tem mais um pergolado de repente fecha em cima faz um cantinho ele bota mais planta que tem um espaço para um spa um ofurô. olha as possibilidades desse imóvel meu nome é Patrick Lopes fica comigo aí se você já gostou do começo desse vídeo eu vou te apresentar esse imóvel de uma forma um pouco mais completa detalhada comigo aqui falando e também vou fazer um vídeo desse imóvel, só o clipe. Então, se você prefere, de certa forma, o um vídeo assim, sem estar alguém fal falando, só com uma musiquinha, se inscreva no canal aí que em seguida provavelmente já vai estar tá no card aqui ou na tela final. Mas se não, procura no canal aí que vai ter o vídeo completo desse imóvel, dentre outros. Esse é um vídeo já mais para venda onde eu vou falar todos os detalhes para você possível comprador estamos em Capão da Canoa no empreendimento seleto da construtora Perini apartamento 303 são três dormitórios com suíte lavabo banho social 180 metros de área privativa isso contando com terraço ali e finalmente, mobiliário decorado novo, nunca usado. Tudo que você está vendo aí é novíssimo. Você pode ser o primeiro a usar, a desfrutar desses móveis elétrons e do imóvel, tá certo? Valor do imóvel: R 1 milhão e 400 mil reais, tem ali até 0,55 centavos na tabela mas esse pode deixar por conta do corretor que eu, que eu pago aí não vai ser problema condições de pagamento ele aceita 50% de entrada que dá 700 mil e mais dois reforços anuais de 420 e saldo em 24 vezes de 11.667 reais arredondei porque ia ficar 11.666 eu não curti muito o número Então, <risos> aos os 55 centavos que eu dei desconto Já tirei agora Poxa vida Mas enfim, vamos lá uh, O imóvel se encontra aqui de frente para a rua Marabá É um apartamento de frente, sol da manhã Na lateral para o sul Ele fica entre a Avenida Arariboia e a Praça Tiaraju muito bem localizado, atrás fica a maioria dos restaurantes aqui de Capão, atrás dele, uma rua atrás, então você vai largar o carro na sua garagem, e falando de garagem, são duas garagens individuais, então tem tudo isso, você chega, larga seus carros na garagem, você, seu filho, e, enfim, não sei a configuração da sua família para vir para a praia, mas não tira para mais nada. Vai para o mar, é pertinho três quadras, quatro quadras do mar. Vai pra, para as praças, centro, tudo a pé. Então, você que procura um imóvel nesse padrão aí, entre em contato comigo. Esse imóvel está à venda. Mas também, se for um pouco abaixo o valor, a mais, eu tenho casas em condomínio, tem imóveis nesse empreendimento, inclusive vazio. Quer um exemplo? esse é a unidade 303 eu tenho a unidade 703 daí não tem terraço e esse imóvel está por 930 mil Olha a diferença de valor então a gente tem os imóveis também sem móveis nesse empreendimento eu vou ter também no outro lado que são três suítes daí por 930 mil também o 701 são imóveis com, em torno de 120 metros então se você quer um imóvel para mobiliar e decorar da sua maneira Também entre em contato aí Esse foi feito pela arquiteta e filha do construtor Eu tenho contato tanto de quem né, da arquiteta Como da loja de imóveis Se você tem um imóvel na praia Eu quero fazer um projeto em qualquer lugar aqui do Brasil Entre em contato também, pede aí Eu vou deixar meus contatos abaixo Solicita para mim que eu te passo sem custo algum Voltando ao imóvel aqui a gente tem o primeiro dormitório nessa configuração de casal com os roupeiros, ali no corredor a gente tem mais um roupeiro também Aqui o segundo dormitório também com essa cama de casal Bem bacana as roupas de cama, tudo novíssimo, tudo bem sofisticado, fica tudo do jeito que você está vendo aí no vídeo Esse roupeiro aí no, no estilo mais clássico Aqui a gente chega no lavabo Esse lavabo é bem diferente Essa cuba e esculpida ali na, na pedra, no mármore travertino Ficou bem legal E tem um espacinho ali embaixo também Para botar algum produto, papel higiênico aqui a gente tem olha a diferença desses puxadores aí bem bacana parece que foram que é uma louça bem bonito uma porcelana digamos assim ali é o banheiro principal e aqui a gente chega na suíte suíte muito bem mobiliada bastante LED bastante iluminação assim bem estilosa mesmo os puxadores ali dos armários da suíte do banheiro também são bem diferentes são particularidades desse imóvel que dão todo o seu charme e destaque Aqui essa cama um pouco mais pomposa, digamos assim Uma cama mais toda branquinha, cabeceira ali em toda a volta Um espelho bem grande, roupeiro também em L com espelhos Enfim, um imóvel realmente encantador Então, se você ficou até agora nesse vídeo Por favor, deixe seu like, curta aí Comenta, compartilha, só não compartilha se realmente você quer esse imóvel para você e agendo uma visita o mais rápido possível, que a gente marca e fecha negócio, tá certo? Muito obrigado novamente se você ficou até agora, eu vou ficando por aqui, agradeço muito ao seu comentário aí embaixo do vídeo, para maiores informações sobre esse imóvel ou outro, também tem os meus contatos. Tá certo? Vídeo desse imóvel em clipe. Também vai ter aí no card. Na descrição. Ou no comentário. Enfim. Eu vou dar um jeito de mostrar pra você. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu acho que eu já falei uns três. Muito obrigado. Quatro agora. Até a próxima.